Ele conquistou os evangélicos sendo reconhecido como o homem de Deus, um pregador do evangelho com tamanha coragem de dizer tudo sobre as forças ocultas. Eu venho ministrar com a autoridade de Deus, no nome de Jesus. Salvação sobre essa pessoa da tua casa. Já para outros, não passa de um farsante. Seu nome? Aldo Nascimento um homem que tem um testemunho de vida bem polêmico, que na verdade é um forte conteúdo de denúncias a diversos artistas famosos, e por detalhar como são feitos ou supostos trabalhos em rituais para os famosos, ele ficou conhecido como o ex-bruxo da Rede Globo. No ano de 82, eu passei a trabalhar para a Rede Globo de televisão. Fiz vários trabalhos para várias pessoas da Rede Globo, apresentadores, e atores. E desde que Aldo Nascimento ficou nacionalmente conhecido, ele rodou o Brasil contando seu testemunho. Mas, tão rápido como ele apareceu, também foi o seu desaparecimento misterioso. E o tempo passou e nos perguntamos: por onde anda o ex-bruxo Aldo Nascimento? O que de fato aconteceu com ele? Por que ele sumiu? Será que ele morreu? Ou ele ainda está vivo dando seu testemunho por algum lugar desse país? Então, se você quer saber sobre o sumiço do ex-bruxo Aldo Nascimento ou a morte dele, vem com a gente descobrir o mistério por trás do sumiço do pastor Aldo Nascimento. Um homem que fez fama no Brasil entre os evangélicos, devido às suas fortes denúncias a artistas famosos da Rede Globo. E nem o humorista Didi escapou de suas acusações. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didir dos Trapalhões. Para quem não sabe, Didi é um terrível instrumento de Satanás, que vive através de rituais satânicos, e é com acusações como essa que Aldo Nascimento começou a ganhar fama e notoriedade em eventos e de repente, simplesmente desaparece do nada. O que leva muitos a acreditar em possíveis queimas de arquivos, tudo pelo simples fato de Aldo falar demais. E a pergunta é, qual a verdadeira razão de seu sumiço? Teria de fato ele morrido? É exatamente essas respostas que buscamos descobrir sobre o que de fato pode ter acontecido com ele, para sanar de vez todas as dúvidas que surgem entre os seguidores de Aldo Nascimento. Essa pessoa da tua família, que agora está sendo alvo de Satanás, mas agora vai ser instrumento de Deus. A primeira notícia da morte de Aldo Nascimento apareceu no ano de 2017, publicado por esse blog declarando oficialmente a morte do ex-bruxo da Globo. Mas, os boatos sobre sua morte tudo não passou de uma grande farsa. E esse post divulgado pelo Facebook, mostra a confirmação garantida do pastor Aldo Nascimento, na cidade de Guarujamirim, no estado de Rondônia. E neste vídeo, vemos o pastor Aldo Nascimento fazendo uma chamada a todos os povos de Rondônia para estarem presentes no evento. Já no ano de 2018, Aldo Nascimento teve presença marcante no evento A Bala Maranhão, conforme esse vídeo mostra. Um dos menores vídeos meu na internet tem 7 milhões e 700 mil pessoas que acessou. Finalmente chegamos no ano de 2021 e um grande bombardeio de notícias toma conta dos comentários onde está publicado o testemunho de Aldo Nascimento e o assunto é que o ex-bruxo agora morreu mesmo e muitos é pegos de surpresa com a triste notícia e dúvidas começaram a surgir teria mesmo o Aldo Nascimento morrido? ou mais uma vez ele forjou a própria morte? afinal, o que de fato aconteceu com ele? A notícia é divulgada por um Instagram de grande repercussão na cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Segundo o Instagram Goianinha Notícias, único portal de notícias a divulgar a morte do ex-bruxo da Rede Globo, afirma o seguinte. Homicídio agora há pouco no quiosque da Célia, no Matadouro Novo. Indivíduos efetuaram vários disparos contra a vítima conhecida como Carioca, que veio a óbito no local. Testemunhas relataram que ainda outra pessoa foi atingida de raspão. E na foto, um homem executado no chão do bar que alegam ser Aldo Nascimento já sem vida. Já nessa outra foto, o rosto daquele homem executado no chão do bar, embora barbudo, bem semelhante ao Aldo Nascimento do testemunho. Eu percebi que o meu destino era morrer. E é aí que surge um mistério. Seria de fato esse da foto mesmo o Aldo Nascimento? Estaria Aldo Nascimento morando no Rio Grande do Norte? E o que fazia ele numa mesa de um bar? E mais, Aldo Nascimento era conhecido nessa cidade como Carioca? É o que vamos desvendar. De acordo com um amigo pessoal de Aldo, o Jansei, afirma que realmente Aldo era conhecido como Carioca na região do Rio Grande do Norte e que o mesmo vendia roupas, conforme o áudio relata. Pois é, essa parte aí é... Batia, né? Como tá falando aí, que era sei, como carioca, vendia roupa, tá? como eu te falei, entendeu? Eu tenho, eu tenho que ver com a, a, a irmã. Eu acredito que ela deve ter algum histórico da passada. Ao que fizemos uma busca por possíveis bens em nome de Aldo Nascimento. Descobrimos através de uma consulta por CNPJ, que de fato há uma empresa por nome Carioca Modas, em nome de Aldo Silva do Nascimento. Esta microempresa está aberta desde o ano de 2013 e está em endereço no município de Bahia Formosa, no estado do Rio Grande do Norte. Pensando nessa possibilidade da morte do pastor esbruxo, nós do Fatos e Verdades, entramos em contato com Vera Barbalho, a tia de Aldo Nascimento. E através desse contato, Vera atenciosamente nos respondeu. Então, fizemos uma breve descrição do que se tratava, e na conversa, Vera Barbalho faz o seguinte esclarecimento. Pois é. Desde 2005 ele já estava longe da presença, infelizmente é a realidade. Sou cristã, mas infelizmente não dá para acreditar em tudo. E em áudio, Vera Barbalho relata, confirmando que Aldo Nascimento estava afastado dos caminhos de Deus. Essa tia dele, ele estava afastado, mais de 10 anos. Mais de 10 anos, ele estava afastado, ele estava no mundo, estava bebendo, né? E estava muito difícil a vida dele. Então, o senhor deu bastante oportunidade para ele voltar, né? Mas, infelizmente, não aproveitou as oportunidades, né? E aconteceu o que aconteceu. Perguntamos a Vera se o testemunho dele de ex-bruxo é verdadeiro, e a resposta dela foi, pode ser ou não ser. Na conversa, dissemos que Aldo era um excelente pregador e uma boa pessoa, e Vera diz que ele foi fraco, falho, se iludiu com as coisas mundanas, questionamos se o Aldo se decepcionou com alguma liderança de alguma igreja para chegar a esse ponto de se afastar dos caminhos de Deus, na qual Vera diz, uma vez conversei com ele sobre isso, ele falou que sim, cantores famosos. E em áudio, Vera Barbalho relata sobre a morte de Aldo Nascimento. É, sim, infelizmente, é, é verdade, né, Esse ocorrido foi lá na cidade de, numa cidadezinha do Rio Grande do Norte, infelizmente não dá pra acreditar, né. Conforme ouvimos, a tia de Aldo Nascimento esclarecendo que ele de fato morreu. Nas redes sociais, essa foto, datado de 28 de novembro do ano de 2020, é uma possível aparição dele vivo, ele junto com um admirador chamado Gedeão Almeida. Segundo Gedeão Almeida, ele estava pregando em Rondônia. Depois desse tempo, ele desapareceu de novo. O que é um pouco estranho, é Vera Barbalho afirmar que Aldo fazia anos que estava afastado dos caminhos de Deus e de acordo com esse post divulgado no Facebook, ele esteve na Igreja Assembleia de Deus a Glória da Segunda Casa em 18 de novembro do ano de 2020 e conforme vemos, faz quase dois meses entre o evento e a morte. Tudo aponta que de fato Aldo Nascimento estava vivendo uma vida paralela entre ser um religioso e ao mesmo tempo se envolver com coisas erradas, como beber nos bares. Se pesquisarmos na plataforma do YouTube onde há inúmeros vídeos do testemunho do Aldo Nascimento, e se dermos uma olhada, percebemos que o pessoal dos comentários passam algumas informações sobre o ocorrido e o possível motivo da execução. Esse comentário diz que Aldo foi morto e que o mesmo desfilava na cidade com um carrão e que era envolvido com o tráfico, sendo esse o motivo da execução dele. Segundo inúmeros comentários, aponta que de fato Aldo Nascimento estava afastado dos caminhos de Deus, conforme esse usuário denominado Mateus Soares. Sandro Lima também afirma que Aldo Nascimento estava afastado dos caminhos de Deus. No comentário de Sandra Fernandes Vlogs é dito que, infelizmente, o inimigo acabou com a vida desse ex-pastor. Ele foi assassinado enquanto bebia em um bar no Rio Grande do Norte. Nesse comentário, João Batista diz, mataram um homem aqui na minha cidade e estão dizendo que era esse pastor. Será verdade? Esse comentário por nome Deck diz, infelizmente mataram ele aqui no Rio Grande do Norte. Emanuele Medeiros também confirma que mataram Aldo numa mesa próximo à sua cidade, já que São Santos afirma também que ele, Aldo, morreu ontem dia 24 de janeiro de 2021, às 21h. Nesse comentário, Davi Martins diz que ele, Aldo, acabou de ser morto, e desperta a surpresa de Jansen Kildere, que em seguida comenta... ''Como assim, companheiro? Estou mandando mensagem para ele e ele não me responde. A última vez que viu o zap foi ontem à tarde. Sou amigo pessoal dele.'' Em um outro comentário, a usuária Leriane Silva diz que Aldo está vivo, que esteve pregando em outubro de 2020 em Manaus. Em seguida, o mesmo Jansei Kildare, que se diz amigo pessoal do Aldo, comenta ''Mas já faleceu dia 24 de janeiro de 2021.'' Infelizmente, ele era meu amigo pessoal. Nesse outro vídeo que aponta ser a última entrevista de Aldo, o Jancei Kildare comenta ''Meu amigo Aldo Nascimento, parece mentira que você se foi, ainda mais como se foi, triste''. De fato, o ex-bruxo Aldo Nascimento vivia na cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte e que nessa cidade, já não era mais visto como um pastor, era frequentador do bar da Célia no quiosque do Matadouro Novo. Lugar esse palco de eventos e apresentações de cantores, e foi nesse bar bem conhecido que o Aldo foi executado a tiros enquanto bebia. O motivo ainda é um mistério, mas tudo indica que ele mexia com coisas erradas. Lembrando que não estamos afirmando, apenas uma hipótese sobre sua morte. E de acordo com Vera Barbalho, antes de Aldo ser executado no bar da Célia, ele gravou um vídeo e enviou à esposa, conforme vamos ouvir. Eu tenho até um vídeo dele que ele fez horas antes do, do ocorrido, né? Ele gravou um vídeo para a esposa dele e mandou. E horas, horas depois aconteceu o que aconteceu, né? E ainda mais ele estava diferente, né? É... Tava irreconhecível. E este é o último vídeo dele em vida. Fala meu cliente. Tô aqui tomando um aqui com os amigos aqui, ó. Vazinho aqui, mas daqui a pouco vai ter uma bandinha aqui ali, ó. Ó, ó, ó o lugar ali, ó. Cadê a porta? Ali, ó. Ali, ó. Ali é o lugar que os caras vão tocar, caralho. Agora a gente tá só aqui tomando uma, só a gente. Mas daqui a pouco vai ter uma bandinha aí. Daqui a pouco tem mulher com força aqui. Vem se embora pra cá. Difícil acreditar, mas esse é o Aldo Nascimento. Completamente embriagado, convidando a esposa pra vir no bar onde ele estava. Tem pessoas que estão tá aqui tá uma benção. Terminou aqui, se chama ele pra um, pra um pagodezinho é normal. Ele fica lá de longe, ele diz, ah, lá eu não bebo, não faço nada, ele fica de longe. Amado, nós temos que mostrar ao mundo que Jesus vive em nós. É lamentável ao que descobrirmos que aquele pastor que nos fez sentir bem com seus sermões, na verdade não passou de um farsante com uma vida paralela, como ser um religioso e ter envolvimento com coisas erradas e beber no bar. Isso porque no ano de 2019, ele esteve dando seu testemunho na Igreja Assembleia de Deus Comunhão e Adoração, em Santana de Parnaíba, em São Paulo. O evento foi realizado em 7 de novembro. No ano de 2020, ele esteve dando seu testemunho na Igreja Pentecostal Ministério Mover do Espírito Santo, em Humaitá conforme essa foto publicado no Facebook do pastor Márcio Andrade, datado de 17 de outubro de 2020. Ele esteve também na Igreja Assembleia de Deus a Glória da Segunda Casa, conforme esse post divulgado no Facebook, datado em 18 de novembro de 2020. E a pergunta é... Como pode um homem conhecido nacionalmente chegar a ter esse fim trágico? Estaria os familiares desse pastor abafando a morte dele para evitar manchar ainda mais a trajetória de sua vida como religioso? É, meu amigo, uma triste perda para os evangélicos que admiravam esse homem como um ungido de Deus. É uma hora difícil para os familiares que infelizmente tiveram que se despedir do alto nascimento no seu enterro. E essa é a foto dele no caixão, comprovando que, infelizmente, esse ex-bruxo deixou a terra dos vivos. Eu percebi, irmão, que todo mundo queria que eu morresse. Eu percebi que o meu destino era morrer. Eu percebi. Que o meu destino era morrer Hoje você está vivo, amanhã você pode morrer E a Bíblia diz, pecador Se Deus pedir a tua alma O que dirás ao Senhor? Então, segundo a notícia divulgada no Instagram Goianinha Notícias e as nossas pesquisas feitas em busca da verdade, a informação que procede é Aldo Nascimento, o intitulado ex-bruxo da Globo está morto. O homem que impactou o Brasil com seu testemunho polêmico morreu aos 53 anos de idade, afastado dos caminhos de Deus e com um testemunho para lá de duvidoso. Isso porque ele ficou conhecido por ser o suposto bruxo do Didi, ao fazer acusações contra o humorista. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didir dos Trapalhões. Para quem não sabe, Didir é um terrível instrumento de Satanás, que vive através de rituais satânicos. Eu quero dizer que eu estou muito chateado e muito triste com essas pessoas que estão esse comentário maldoso ao meu respeito. Quem falou mentira, defamação, calúnia, vai pagar muito caro, eu estou avisando. Esse é seu Didi, infelizmente o seu acusador pagou muito caro mesmo e nós desejamos nossas condolências aos familiares. Mas hoje eu sou feliz porque eu tenho um nome escrito no livro da vida. E que Deus tenha misericórdia do ex-bruxo ao do nascimento.